seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse vídeo. Quem se depara pela primeira vez com todos os benefícios que os florais podem trazer para nossa vida logo se perguntam, mas então como usar os florais? Eu também quero sentir na pele todos esses benefícios, como a paz interior, mais calma, paciência, tranquilidade, disciplina, concentração, amorosidade e tantos outros benefícios. A primeira coisa que as pessoas que querem usar os florais ou trabalhar com eles precisam entender é que é preciso identificar os florais que fazem sentido para cada pessoa. Pessoas com o mesmo problema, como insônia, por exemplo, podem precisar de florais totalmente diferentes para ajudar a resolver o seu problema. É preciso conhecimento para saber quais os florais tomar que realmente vão ser efetivos. Isso você consegue com estudo profundo na área, em cursos e livros, ou então em atendimento com um bom terapeuta floral. E antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fernanda. Valdiceira, sou professora de terapia floral e o meu propósito aqui é compartilhar conteúdo de alta qualidade sobre os florais de baia, terapia floral, para que mais pessoas também se beneficiem com os florais ou possam ajudar outras pessoas com eles. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo super especial e útil por aqui e também eu vou te convidar a deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a compartilhar esse conteúdo com cada vez mais pessoas. Então se você já sabe quais os florais mais efetivos para você, saiba que você pode tomar eles de três formas considerando a ingestão, o uso interno dos florais, porque a gente, pode ingerir, a gente pode ingerir os florais ou usar eles de forma externa, mas a forma mais utilizada é o uso interno e eu vou deixar o assunto sobre o uso externo para um próximo vídeo. Então, quais são as três formas para a gente usar o floral internamente, ingerindo eles? Primeiramente, eu vou falar sobre a fórmula floral, que é a forma mais acessível e prática de uso. Dessa fórmula, a gente toma quatro gotas, quatro vezes ao dia, e essa é a forma mais usual e efetiva de uso entre as pessoas. E essa fórmula você consegue diretamente com o terapeuta floral após atendimento individualizado, caso o terapeuta manipule os florais, ou então você consegue solicitar a manipulação em farmácias de manipulação que manipulam florais. No Brasil, grande parte das farmácias manipulam florais de bar, então é bem acessível tanto para as pessoas que têm o conhecimento sobre os florais, a terapia floral, para fazer o seu autotratamento, quanto para os terapeutas florais que atendem pessoas poderem encaminhar para manipulação, né, os florais, manipular em farmácia de manipulação, caso o terapeuta não tenha familiaridade com a manipulação, não queira manipular os florais para os seus clientes, ou nesse momento não consegue comprar o kit de florais, enfim. então então é, ter, a gente pode mandar manipular em farmácia de manipulação e isso é super acessível aqui no Brasil. Muitas das minhas alunas trabalham dessa forma, atendendo as pessoas e entregando para os seus clientes a indicação terapêutica de florais para que os clientes manipulem os florais em farmácia de manipulação. E além do uso da fórmula floral, a gente pode também comprar a essência estoque que são frascos como esses aqui esse aqui tem 10 ml mas você também encontra é, em apresentações de 20 ou 30 ml com essas essências a gente faz as fórmulas florais e você pode comprar as essências estoque diretamente com as marcas dos florais ou em distribuidores autorizados e usar no seu tratamento floral a partir da essência estoque então como que você usa né a partir da essência estoque você pode pingar duas gotas em um copo ou garrafa de água e beber esse conteúdo em pequenos goles ao longo do dia. Lembrando sempre que para o resto que a gente usa quatro gotas. Para as demais essências, para as 38 essências florais, a gente usa duas gotas de cada, né? Mas sempre, é, a gente nunca vai usar todos os 38, né? A gente sempre vai usar um número bem menor de essências, sempre dependendo de cada caso. Então nessa preparação é, da essência estoque com água, não é necessário o uso de e por isso ela tem validade de poucos dias então todos os dias você vai refazer essa preparação da água com o floral para fazer uso no máximo você usa a mesma preparação até três dias e uma outra forma de uso possível é pingar a essência estoque direto na boca então pingar duas gotas de cada essência ou quatro gotas do resquem né, as essências escolhidas para cada caso direto na boca então para essa forma de uso eu acho válido né, na minha opinião é válido somente em situações pontuais ou em alguma emergência por quê? Porque você vai usar dessa forma, pingando a essência estoque direto na boca, você vai usar muito floral, comparado com as outras formas que eu falei aqui. Isso não é necessário para um tratamento a longo prazo. Porém, quando é válido o uso dessa forma, a essência estoque direto na boca? Por exemplo, para o resquie. Em situações, né, digamos que alguém está enfrentando crises de ansiedade. Então, essa pessoa está fazendo tratamento médico, ela está usando, né, Tá fazendo seu tratamento, enfim, e ela está usando os florais para complementar esse tratamento. E ela pode ter o resquie em casa, levar o resquie é, com ela na bolsa ou na mochila. E quando ela se sentir mais ansiosa ou sentir que ela pode entrar em crise, ela pode tomar quatro gotas ou até mais gotas do resquie direto na boca. Em situações assim, eu vejo como muito útil é, essa forma de uso. Então essas são as três formas onde a gente pode usar os florais a partir da ingestão deles. Então, através das fórmulas florais, das essências estoque em água ou das essências estoque diretamente na boca. Você já usou alguma dessas formas? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e para saber mais sobre os florais, clica no link que tá na descrição aqui do vídeo e baixe o nosso ebook gratuito Conhecendo os Florais de Bar. Gratidão pela tua presença aqui e até o próximo vídeo.